No vídeo de hoje eu vim coletar alguns códigos do Penguin que tá funcionando agora em dezembro. Dezembro tá acabando, provavelmente vai expirar. Se você ver antes de dezembro, ainda tá funcionando aqui. E o nome do código é Spooky Day. Eu ainda não usei esse código e tô usando aqui pra vocês. É mostrar vocês que tá funcionando. Até no momento que eu tô gravando esse vídeo. Por isso tem que se inscrever e ativar as notificações. Ah, legal, gente. Legal. Uma capa do Batman. 500 de manhã. Ai, que delícia. E eu vou usar os outros códigos em outra conta pra dizer que tá Funcionando. Gente, eu fiz aqui pra colocar os códigos. E olha o que apareceu no vídeo de hoje. O nome do seu pinguim não foi aprovado em português. É ah! O nome do pinguim é Globo TV, gente. Como assim? Não foi aprovado? Por favor, cria um novo nome. Se não quiser mudar, seu nome aparecerá como. Mano, what tá the fuck, velho? O nome do seu pinguim será tolerado em todos os idiomas. Precisará de aprovação em cada uma. Ah! Entendi. Eu vou mudar, deixa eu ver. Eu vou mudar pra o quê? Aí, se não tiver o nome que eu quero. Ah, de Catar tá. Juliana Bond, gente. Agora eu quero ver não aprovar. Ah, não, gente. Aí, eu tô falando. Eu não acredito que... Qual é que a pessoa usa esse nome, gente? Igona Moura. Quero ver se alguém tá usando. Eu não acredito, gente. que a pessoa... O nome que eu não queria foi uma vez o baú de a inter não estava funcionando gente tava toda hora dando perda de conexão e você já tem que entrar com seu nome novo N nome antigo não está funcionando tá vendo gente é só reentrar e funciona essa bomba atômica esses códigos aqui vão inspirar então use logo que é o spark day 22 que foi da festa de halloween team colors que é o plano de fundo dos times da festa copa pinguim 2022 em especial a copa do mundo agora são os códigos permanentes esses códigos aqui não sai. Esse código aqui, Online Safety, Timbo e Free road são permanentes, ou seja, eles não inspiram, então você pode usar a qualquer momento. Eu já usei, então não tem como mostrar. Mas aqui tem mostrando o que é. São os inters. Essa é um inter bem simples, são um pouco, né? 500 de moeda. Esse aqui é bom, também é bom. Então, esses são os inter desse código permanente, que não vai dar para mostrar. Na verdade, eu já tenho, né? Vamos lá, aqui são os planos de fundo. Aqui a capa. Um tabulso de Discord, que lindo. Olha que lindo, velho. Boom! Esse aqui é muito lindo também Time amarelo, time azul, time verde Ficar com time azul Time... Nossa, time vermelho Combina mais Mas eu ganhar um bocado de selo aqui, gente Longuei durante a festa de de ano Entre com um pinguinho de 183 dias Dois moeda para a casa de coin Fui Isso é um bug, tá?